Acabo de chegar na casa da Índia. Vamos fazer uma filmagem dela. Oi, Pedro. Fala oi. oi. O Pedro tá aí, o Bito tá aqui. A, a Índia vai colocar na internet o seu virado do Paraná da Índia. Estou aqui fazendo um viradinho de feijão. É. Com óleo, alho frito hum. e cebola, um sazon. Um pouquinho de sal, ah. chiclora. Vai, vai ter feijão também, Agora não? Agora em seguida vem o feijão. Olha, vai olhando ali, ó. O viradinho da Índia. Olha lá o feijão, ó.